É exatamente por esse motivo que eu não pego mais passageiro em supermercados. Ei hey Drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e hoje eu vim trazer um vídeo contando o real motivo porque eu não faço mais supermercados. E juntamente eu vou mostrar um relato de uma passageira que solicitou no mercado... E vocês vão ver o que, que ela fez com esse motorista. Já vou até colocar aqui agora no cantinho da tela. Tentar não ir. Mas aconteceu uma cena muito engraçada ontem. Eu peguei um 99 lá no açaí. Com três caixas de compra pesadíssima. Aí chamei o 99. Quando o 99 chegou era um Corolla branco. Zerado. Com coroa bem vestido. Bem educado. Mas quando chegou aqui na minha casa que ele foi tirar as compras, o homem quase se lascou de tanto de tanto peso. Aí o homem falou assim: "O que molesta tem?" Aqui? Nessas caixas que tá tão pesada Aí eu dei uma crise de riso na cara do homem Fiquei rindo, rindo, rindo Agora eu te pergunto O que leva uma pessoa com Corolla branco zero Bem vestido Pra ganhar 5,80 Cara, eu não aguentei Eu tô rindo até agora Muito engraçado O cara Eu, eu pegar um, uma condução Né? com um carrão daquele que eu já me senti a rainha da Inglaterra dentro do carro aí chega aqui o homem tira as caixas e eu pago 5,80 pro homem e o homem sai feliz da vida ele saiu feliz da vida porque eu falei moço pode cobrar seis. bom como vocês puderam ver meu como uma senhora de idade com praticamente a vida toda já vivida, faz chacota de um trabalhador que está na rua, claro que eu não vou tirar toda a razão dessa, dessa passageira, mas com certeza eu também iria rir por dentro dessa situação, porque o cara pegar um Corolla, um carro que custa mais de 70 mil reais, vendo que é uma corrida curta e mesmo assim ainda ajudar, é claro que até mesmo eu ajudaria se fosse uma senhora, mas ainda assim ajudar e a menina no momento que eu estou ajudando rir da minha cara e depois eu dar um sorriso para ah meu amigo sinceramente esse cara aí o fato é que eu já não teria nem aceitado se eu vesse que era supermercado ainda mais se fosse pela 99 meu de jeito nenhum eu teria aceitado ainda mais vendo que era viagem curtinha se é pela Uber se eu vejo que é Uber X meu esquece mercado eu às vezes até pego quando chamam na categoria certa, quando chamam select ou bag, aí eu até posso aceitar, apesar que bag meu carro não aceita, mas quando chamam select no mercado, de vez em quando eu até pego. E depois que o vídeo ainda foi viralizado, muitas pessoas publicaram em outros canais e tudo mais, essa mesma mulher ela quis fazer uma retratação, e olha só o que ela falou, vou colocar aqui ó. Boa tarde gente, então, vim aqui me retratar, pedir perdão, né, de pedir, pedir desculpa pela brincadeira de mau gosto, que não tive intenção de, macho, de magoar ninguém, de ofender ninguém, até mesmo porque eu, eu elogiei o carro, elogiei o motorista, achei muito pouco o que eles cobram para fazer um serviço tão bem feito. Né? Queria pedir perdão à Uber, à 99, aos taxistas, aqueles que se sentiram ofendidos mas que eu não tive intenção nenhuma, nenhuma. Quem me conhece sabe, quem me conhece conhece o meu caráter, sabe que eu sou uma pessoa de bem, que não faz nada para ofender nem magoar as pessoas. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Infelizmente, uma pessoa, não sei se foi por maldade, que botou esse vídeo na internet. Eu não sei qual foi a intenção, mas que eu estou tô, tô muito mal porque eu estou sendo humilhada pela internet, estou sendo massacrada. Eu não estou aqui porque eu estou sendo humilhada, porque eu tenho um Deus que me justifica. Eu estou aqui para pedir desculpa, perdão àquelas pessoas que se sentiram ofendidas comigo, pelo que eu falei. Mas, muito obrigada aqueles que possam entender o meu lado. Muito obrigada, desculpa de verdade, me perdoe. Não foi por mal, não fiz de maldade nenhuma. Jamais eu faria isso, gente. Até mesmo que eu tenho, eu, eu ando com vocês, eu preciso de vocês, entendeu? Mas eu falei pela situação, de um carrão, de um motorista educado, de uma pessoa ter me atendido tão bem. E uma, uma coisa dessa ter saído de forma tão errada, gente. Me perdoa. Por favor, gente, me perdoa. E aí, depois da chacota que ela fez, você aceita a desculpa dela? Eu particularmente eu aceito a desculpa dela. Eu não sei quanto a você, mas deixe aqui nos comentários que eu quero também ouvir a sua opinião, porque cada pessoa tem um jeito de pensar. E na minha opinião, todo mundo tem o direito ao perdão. Mas sinceramente, eu não faço compras de mercado por esse e mil e outros motivos que também acontece quando você aceita corridas no mercado, porque quero ou não, quando você aceita uma corrida no Uber X de mercado, você incentiva as pessoas também a chamarem Uber X e não a categoria certa que seria Select, que são carros mais espaçosos para aceitar esse tipo de corrida, ou Uber Bag, que é o próprio para esse tipo de serviço. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixe de dar um like nesse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever no meu canal, viu? Está crescendo a cada dia mais e está me incentivando a trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Espero você em um próximo vídeo. Falou, tchau!